galerinha! Mundo do steel Frame, tudo bem com vocês? Estou aqui para mostrar uma solução de fundação que você pode fazer para o Frame que não é radier. Helena, quando eu tenho um terreno muito desnivelado, Helena, quando eu tenho um solo muito, muito, muito ruim, o que, que eu faço? Você pode trabalhar com sistema de sapata e cinta corrida. Sem nenhum tipo de problema. Como vocês podem ver, a gente tem um pilar aqui, né? Abaixo dele a gente tem uma sapata de concreto mesmo, igual tradicional E o que, que eu fiz, né? Já que o solo não era tão bom E eu, assim, particularmente, eu gosto muito desse tipo de solução Por quê? Porque você não tem a construção colada no solo Então, manutenção é mais fácil Executar a instalação de água, esgoto, elétrica Tudo que você possa imaginar é mais fácil Você passa por debaixo da casa, entendeu? É, não sobe umidade ascendente Eu gosto muito não é mais barata, mas eu acho que as vantagens são muito superiores. Então, como é que é? A gente tem a sapata, o pilar, a viga principal de concreto. E aí a gente faz um cintamento de concreto. Você vai botar uma cinta a cada 5 metros, uma, uma cinta a cada 7 metros. Vai depender do seu cálculo estrutural e do seu terreno, tá? Isso é importante. E como é que a gente faz, né? A gente bota uma manta asfáltica em cima do concreto, como vocês podem ver aqui para não dar aquele problema de corrosão, né? Que é a reação química que acontece entre o aço galvanizado e o cimento, e o concreto, isso é muito comum. E a gente trabalha com um sistema de laje treliçada, como se fosse uma laje superior de uma casa. De verdade, não se vai ter uma laje. E aí você coloca as várias treliças espaçadas a cada 60, a cada 40. Dá um zoom, o buraco aqui de tempo. Então você bota a treliça a cada 60, a cada 40, e vai trabalhar em cima da sua fundação de concreto Qual é a vantagem? Cara, eu quero botar um banheiro a mais Você fura de baixo para cima Você entra debaixo da sua casa, sabe? Eu quero fazer manutenção de alguma coisa Também é muito fácil Então o acesso é muito bom E tem uma coisa ecológica Que as pessoas, algumas pessoas acham besteiras Mas eu acho muito legal Que ao você fazer, fazer, ao você fazer uma fundação Tipo Radier Você torna aquela área do solo impermeável que a água não consegue entrar e isso aumenta o que? Probabilidade de enchente, alagamento e etc. Hoje, se você pensar, quase todas as cidades têm o um solo impermeável. A água da chuva não tem por onde escorrer. Por esse tipo de solução, não você tem como a água escorrer por debaixo da casa, literalmente só a elevada do solo. E para quem tem muito problema de enchente, alagamento nessas regiões, né? Cara, esse é o tipo de fundação para sua casa, você pode usar ela que sua casa nunca vai alagar, você não vai ter esse problema, isso é muito legal. Então você vê, muito fácil, fica um sistema super leve, sabe? Super fácil de fazer também, né? Super tranquilo e que fica de excelente qualidade. Olha só, gente, que legal a treça por dentro. Muito legal, você vê, né? da maior perspectiva aqui, ó. E aí vocês veem, né? Que literalmente a nossa casa tá elevada do chão, ela não encosta no solo. Então, qualquer tipo de manutenção ou instalação nova que você quer fazer, você vem, entra debaixo da casa, passa os tubos por aqui. Tá? As instalações dessa casa são feitas desse jeito. E chegou. Aí vai ter um infeliz que vai me falar: Helena, mas aí o ladrão vai entrar pelo chão na minha casa. Vai é nada, gente, deixa de ser bobo. Odeio essas pessoas que falam isso. Se você é dessas, não assiste, não se inscreve. Não te quero comigo. Mas legalzão, né? Então, pessoal. Se gostou desse sistema, se gostou dessa solução, se quer saber mais sobre esse tipo de fundação diferente, deixa uma mensagem aqui embaixo, aguardo a curtida de vocês, se inscreva no canal se você não está inscrito ainda e aguardo vocês para a próxima visita numa obra diferente. Grandes beijos, tchau, tchau!